Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, aqui no nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o Presbítero Wellington. Tudo bem, Presbítero? Com Tiago. Tiago Souza. Deus. Nós estamos aqui hoje para falar né, de Jó. Nós vamos falar de Jó, tirar algumas dúvidas. Quem foi Jó? Por que, que a história dele foi assim? É, todo mundo brinca, né, Tiago? Você conhece alguém que sofreu mais que Jó? Não, nem de longe. <risos> só o Cristo. Só o Cristo. Só Cristo. Mas eu falo assim que em termos nossos. Né? Não, humanamente é, é uma história muito peculiar. Exclusivo, o sofrimento de Jó é exclusivo de Jó. E pra quem não conhece a história de Jó, vocês fiquem ligados que vocês vão aprender um pouco sobre esse grande homem de Deus. E, né, tem uma peculiaridade aqui que quem dá testemunho dele é o próprio Deus, né? Então, é uma história real, muito bacana, né? E eu não falei com vocês que a paz de Cristo fez sobre a vida de todos vocês. Então, vamos lá. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha sete filhos e três filhos. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. É, aí depois fala que seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los... E fazia com que se purificassem de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles pois pensava talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a deus essa era a prática constante de Jó. aí vem aqui a parte agora muito interessante e essa parte acontece lá no céu né nas regiões celestiais Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não, não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará na tua face. Ele te amaldiçoará na tua face. E o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E depois daqui, vamos parar aqui, começa... Não. Aí que desanda. Aí que desanda. <risos> Vamos lá, gente. Se a gente pegasse Jó, presbítero Hélito, Thiago, e aplicasse no nosso dia a dia, hoje, a personagem de Jó, será que alguém aguentaria passar o que Jó vai passar aqui? Eu, eu, eu, eu vejo, assim, no, no, no livro de Jó, tem muita coisa implícita, além... Do, do que se evidencia sempre, né, Tiago? Uhum. Que é a questão do, do sofrimento, da paciência, né? Muito embora a gente saiba que a paciência talvez ali não tenha sido uma virtude completa. Né? Não é Porque assim, a essa paciência. Em determinado momento, é. ele, ele perde ali um pouco da, né? do, do, do, do sossego e acaba falando algumas coisas que depois vai, obviamente, se arrepender. Mas falar de Jó é, é, é, é muito amplo. Porque quando você começa a olhar a, a, a situação no, no todo, quando você leu aí o capítulo, né, no comecinho dele aí, Carol, uhum. ele vai dizer assim, havia um homem na terra de, U, de Uz, cujo nome era Jó. Dá nome a esse, a, a esse nome, né? É. E, e, e os escritos, né, Tiago, dizem, não, não, não nos dá uma, uma certeza de quem escreveu o livro. O livro, né? Então, não existe um autor definido. É anônimo. Ah, é Moisés, é... enfim. Mas não existe um... nada que dizer isso. Tudo assim é mais. sugestão. Tudo é sugestão. Né? Mas e, e, e, e, e, o livro em si, ele, ele é ratificado em outros livros da Bíblia. Sim. Né? Então, o Tiago vai, lá, é, o, outro, outro livro vai falar a respeito da história Sim. de João. Então, não é uma alegoria simplesmente. Né? Para a gente, é um personagem que existiu, que aconteceu, né? que viveu, aí volta de... 1300 antes de, antes de Cristo, alguma coisa Exatamente. assim, na, na chamada Era do Bronze, né? Exatamente. Tipo assim, perto ali é. dos patriarcas atrás. Isso, talvez isso ele é. tenha sido é. contemporâneo de Abraão, mas não sendo é. hebreu. É, é. é interessante, é, passando para essa ideia, porque existem até outras religiões ou outros livros é, históricos que fazem citação do é. mesmo personagem. Isso sim. dá solidez para a gente afirmar que foi sim um personagem real, não é simplesmente uma alegoria ou hum. uma parábola, é um personagem real que existiu mesmo. É isso aí. E aí, e aí quando a gente, a gente olha, Carol, um pouquinho só esse começo aqui, né? A gente vai uhum. até onde, onde Satanás vai ao, ao céu ali. Eu acho interessante quando começa. Porque quando começa, o, o Tiago, ele, ele vai dizendo assim... As qualidades de, de, de Jó... Uhum. Começa dizendo assim... O, o nome era Jó, era um homem sincero, né? Reto uhum. e temente a Deus e que desviava-se do mal. Você vê o seguinte... As qualidades que... que é, é, se coloca no começo da conversa, não evidencia o, o, o que ele tinha de bens materiais. Não. E depois fala dos bens, né? Exatamente, mas como secundário, não secundário. como primário. Mas não, fala dos bens assim também como uma qualidade dele, secundário... É, Entende-se entende? Entende por uma leitura, que mais importante é o que Jó é do que o que Jó Exatamente. tem. Exatamente. Ah, tá, Tanto que você tira tudo que Jó tem, ele continua sendo aquilo que ele é. Exatamente. Então é a ideia de satanás, a acusação de satanás vai nessa linha. Se você tirar ele muda quem ele é. Não. Ele só tem o que ele tem por causa do que ele é. Não é o que não é os poderes que ele tem, não é os bens que ele tem que estão formando o caráter Exato. ou a conduta que já vive. Exatamente. É interessante, irmão, Ayrton, é porque a gente passa pela ideia oposta no mundo na atualidade, como ele fala a atualidade, Sim. porque hoje é o ter muito que muda as pessoas. Muda as pessoas. O fato de Jó não é diferente. O diabo tenta colocar uma acusação. Se ele tiver menos, ele muda. E mesmo assim, a, o caráter, a conduta de Jó, que é é. ele libada. Ele, ele era milionário, né? o vou a milionário pra época. Porque, Com gente, é na época, quando se fala de juntas de boi, jumento, camelos, e até os servos, isso era a qualidade de quem era Sabe. muito rico. É que fala que ele era o mais rico. E o dinheiro não... não, não. não, não, não não fazia ele, né? O Exatamente. dinheiro trabalhava para ele. Exatamente. Então, é uma... no, no, aquele negócio, ele não amava o não, dinheiro. Não, não se apegava àquele dinheiro. Né? Então ele tinha. Ele tinha. É. E quer dizer, pode ter. É. Deus pode. só mostra assim, ele pode Com ter. Certeza. Porque é, o dinhe... ele não vive por, pelo dinheiro. Pode continuar. Tem, tem uma, só, só contribuindo um pouquinho aqui. O, o, o, o versículo primeiro, né, ele, vai, ele vai falar da, da, da, das qualidades de Jó. Certo? Uhum. Só que quando chega no versículo 8, uhum. né, e eu vou pular um pouquinho, depois a gente pode voltar aqui. Mas no versículo 8, olha aí, é, é, o Senhor né, vai falar com Satanás, vai ratificar o que o versículo 1 disse, só que agora na voz do próprio Deus. Uhum. Né? E ele vai dizer: Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero ó, e reto. E temente a Deus e desviando-se do mal. Aí, aí, olha só, Tiago. Carol, no versículo 10 ele fala assim: Porventura não o cercaste, Satanás, né? É. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, Sai as qualidades e, é? entra. e entra a Porque matéria. Porque ali nas qualidades de Jó, Satanás não, não, não ia conseguir. Não ia achar, não, não ia achar Ele acha que era o T, né? Ele fala assim: Não, vou ter Exata, que mexer no ter. Exatamente. A acusação foi no T. Assim, ah, vai lá então, né? Você vai tirar tudo. E por que, que Satanás também não podia ir contra as qualidades, porque era o próprio Deus que estava testemunhando? Satanás é Satanás, mas ele sabe, né? Que é o próprio Deus, ele não. Ele ia ter que se calar em relação a isso. O 139 mostra bem isso, né? Tu me sonhas me conheces. Tu conheces. É só é. ele ter essa capacidade de fundar e conhecer. E é. que bom se Deus pudesse dar testemunho sempre da gente, é. né, Tiago? Oh, Aí oh, vai aquela pergunta. Vixe, meu céu, como? Tiago. <risos> oh, qual é o testemunho céu. que Deus está dando de nós? Qual que é o testemunho? Meu. Gente, para Deus falar assim, um homem, imagina gente. que tipo de homem ele era. Salvo né? eu, só existem três homens na Bíblia que o Deus testemunha deles. E um deles é Jó. Jó. O outro é Davi, e se não me foge memória, o outro é Abraão. Então só esses três homens é um testemunho de Deus sobre eles da é. Bíblia inteira, você não vai achar nenhum outro personagem A importância desses personagens E o tamanho do peso do testemunho que Deus está trazendo esse é. É, Também tem dois personagens, assim né? Tirando um pouquinho, que eu também acho, assim Que Deus também dava um testemunho E não foi diretamente, igual Daniel, né? Uhum. És muito amado Excelente Hã? Excelente. E... Mas tem outro que eu falo assim Quando eu chegar no céu, eu quero muito conhecer Que é Enoque porque, porque, assim, Andou é, é Enoque muito... com Deus? Andou Enoque com Deus <risos> e Deus o arrebatou pra si. Eu acho que Enoque andou tanto com Deus, andava tanto com Deus, que chegou uma hora que não cabia mais o Enoque aqui nessa terra. Aí Deus falou: Não, vem Enoque, vem, vem é. pra mim. É a história mais simples, talvez dos grandes personagens bíblicos. É uma história mais simples, mais curta, mas a é mais poderosa. Não importa quantas guerras ele, ele ganhou Não importa quantos milagres ele fez O mais importante, ele andou com Deus E Deus acha isso simples, simples. Ele anda... E eu tenho a sensação que ele andava assim lado a lado mesmo Igual dois amigos conta <risos> Aí chegou uma hora que Deus falou assim Não venha não, quer aqui é. na minha casa não, não tem jeito de eu ficar Deixa você ir mais é. Mas voltando em Jó Mas aí, ele, aí ele, ele vai, lógico que evidenciar né, Aqui o, o, o, o, vai fazer um, uma, uma lista do, Dos bens de Jó e a gente volta a falar um pouquinho, né? Ter bens é problema? Não. Nenhum problema. Tanto aqui que né? foi elencado como qualidade. Exatamente. Ele, ele, ele tinha, mas não, não, não era isso que, que fazia com que Jó... Fosse íntegro. Fosse né? íntegro, sincero e desviasse com fez o um efeito contrário. Ah, mas... O que ele era causou ele ter toda a riqueza que ele tinha, né? Porque a Bíblia diz que é, ah, o caminho da obediência, o caminho de escutar Exatamente. e ouvir os mandamentos causariam bênçãos. Isso vai ser posterior, mas é uma premissa bíblica. Exatamente. Então, São as prosperidades pro... em todos os aspectos. Exatamente. É Deus fazendo prosperar é. aquele que escolhe a obediência. Eu acho que ele cumpria princípios. Sim, com certeza. Ele começa a cumprir princípios é. bíblicos. Quando a gente vai lá em Deuteronômio 28, existe uma... uma... É o versículo começa, né? O versículo 2, se não me engano, diz assim. Se, pois guardares os meus mandamentos, se... Si. Tem uma condicional aí. Aí, ó, as, aí tem uma lista de bênção lá. O Senhor te abençoará, te exaltariza em todas as todas nações. Todas as nações, todas as coisas. Mas existe um, um, um se si que, às vezes, não é observado. E né? É porque eu pego... É, um muito pequenininho, da, né? É, três <risos> para baixo, é só a bênção, né? Opa, seria abençoado assim, seria abençoado assim, tá? mas, peraí, existe uma, uma condicionante, uma existe ali um, um princípio a ser seguido. E era... Né? muito embora não, não, não, a gente não, não vê Jó aqui é, sacrificando, joga, porque você falou né? Jó não era, não era hebreu não Jesus. tinha essa era uhum. antecessor a essa era uhum. não tinha era, era patriarcal, bem e... antes disso né então você não vê ele com, com, esse, com esse movimento religioso né? não. vamos chamar assim e, e, e, e o mais estranho mas Satanás tem acesso ao céu? pois é como é que funciona? é <risos> Esse é o argumento que muitos usam para falar que o livro é uma alegoria, ou uma parábola, Sim. ou algo do tipo, é, para esse espaço espiritual. Na verdade, a Bíblia ela traz muita coisa implícita, pouca coisa explícita sobre esse cenário. A citação de Jó até hoje é uma crise para os teólogos, nesse sentido de conseguir explicar como é que era esse acesso, ele estava no meio dos anjos, com os filhos de Deus ali, a gente acredita que sejam os anjos que se apresentando diante do Senhor, Sim. e ele consegue se disfarçar. É, existem outras, é, outras aluções bíblicas que fazem entender que até Cristo existia um, um campo neutro, algo, um livre acesso em que era permitido alguns acessos diante de, de Deus. Aqui o texto ele é um, um sentido meio jurídico, um, um tribunal de Deus sendo um juiz, o satanás Sim. é que é um acusador, então ele precisava ter alguma forma de apresentar a acusação contra Jó e Deus vai, lógico, conseguir... É, captar a presença dele. Então, ele não estava tão disfarçado assim. É, Deus sabia que estaria ali e que ele provocaria essa discussão. É interessante, entra lá no mesmo critério, na mesma prateleira do caso de Lázaro e o Rico, né? O Rico e Lázaro. É aquela parábola também muito interessante em que quem está no Hades consegue enxergar quem está no seio de Abraão. Uhum. Hum? Teologicamente, é quase impossível conseguir explicar como é era esse livre acesso. Mas... É, existia tem uma forma e a gente vê aquela ideia que a gente usa muito para falar sobre a redenção em Cristo é, de Satanás sempre provocando assim, não, agora são é minha propriedade eles pecaram, então são meu direito, Sim, é direito Satanás mesmo, tem essa, essa característica peculiar ele é o acusador ele, ele não é moral ele estar lá mas era era <risos> era, legal, era, era legal era legal, legal era, era legal permitido. porque na verdade ele tinha o livre acesso porque a humanidade pecou, então Exatamente. o mundo era dele. A terra era dele. A terra era dele, A terra dele, né? Isso só ia mudar lá em Cristo, né? Lá em Cristo. Tanto é que, que quando Cristo fala com os apóstolos, você lembra que o assim, olha ele está no meio de uma conversa, de repente ele para. Olha, Satanás pediu para peneirar é. vocês. Exatamente. Mas eu, Pedro, Pedro intercedi por você. Eu, né? Acho que ele quis dizer assim, ele pediu para peneirar com todos, mas Pedro, você... É. Ele pediu um pouquinho a mais. De guardar, <risos> filho. É, então assim, então tinha ainda, não tinha? Com Essa passada tinha um livro acesso. Com certeza. Mas aí vamos ver o que, que Satanás fez. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo do vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. Tudo junto. O <risos> fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse... Vieram caldeus em três bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse. Seus filhos e filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Enquanto de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse, Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou e não culpou a Deus a coisa alguma. Pronto. É. Será que a nossa reação hoje seria isso? É difícil. <risos> Você sabe uma coisa aqui, Tiago e Carol, que, que é interessante nesse relato da destruição, que eu vejo assim, começa falando do, dos rebanhos, vai destruir né, as suas posses, enfim, e chega nos filhos. E aí ele diz assim, e eis que um grande vento sobreveio da do deserto, versículo 19, e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens uhum. e morreram. E só eu escapei, aí eu o mensageiro para avisar. Interessante, quando a gente volta um, um, um pouquinho aqui, ele diz que... No versículo 4, né? E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam os seus três irmãs e comeram e beberam com eles. Aí tem uma coisa no versículo 5 assim, é, sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos banquetes, quer dizer, acabou a festa, uhum. enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ao local segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. É, é a prática que a gente não deveria ter perdido e que às vezes nós esquecemos. Né? Nem precisava saber se eles pecaram, Exata. eu até sabia. É, é, é. Eu acho que Jó, Jó fazia uma poupança, uma né? Poupança. Uma poupança. Exatamente. Uma poupança de oração. Né? De <risos> é, é, <risos> vamos colocar crédito aqui, porque vai que esses meninos fizeram alguma coisa aqui que desagradou a Deus. Né? Então, essa, essa, essa oração, essa intercessão né, que Jó fazia, ela me traz uma, uma lição muito grande, né? além de tudo aquilo que o livro de Jó traz, além de suas polêmicas, além sim. de suas indagações, e, enfim, essas, essas coisas todas, me traz essa, essa, essa situação da preocupação de Jó com a sua família. Com é sim. tanto né, que ele era íntegro e se desviava-se do mal, enfim. Mas essa questão ela me chama muita atenção. Principalmente nos dias de hoje, Carol, né? que essa prática ela, ela anda meio esquecida. Né? Meio, meio esquecida. É... A gente já não tem, às vezes não tem tempo né, mais para interceder pelos teus filhos, como o Jó fazia aqui. Pra, será? E, e assim, com crédito, né? Deixa eu botar com crédito, um crédito, deixa... é, é, é, peraí, são filhos Casados. Espera aí, pessoal. Casados. Presbítero, Thiago, nós vamos continuar nessa parte dos filhos, da intercessão, daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo.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 de volta, presbítero Elton, Tiago, nós estávamos na intercessão lá dos filhos, que já intercedia para os filhos mesmo <risos> ele sabendo ou não se eles tinham sim, tá ele tinha o pecado, era preventivo ali, era poupança preventi, preventi, a poupança, a poupança. E, e, e o que a gente falou né, no, um pouquinho é, essa prática ela, ela precisa continuar, com certeza, sim. né? nós que já estamos aí na caminhada um, um, um pouco mais de tempo a gente precisa entender que a, a oração a intercessão ela é eficaz e, e, além de ser bíblica <risos> ela, ela tem muito efeito então quando eu falo quando eu oro ao Senhor e peço para que guarde os meus filhos, para que livre os meus filhos, é, é, essa oração com certeza ela, ela é, é, é ouvida e respondida né a gente tem muita experiência com isso né? a gente tem várias vezes eu, eu já tive muitas experiências com, com, com, com, meus, com meu filho é, em especial um a respeito disso né? que quantas vezes nós tivemos a certeza que o Senhor guardou e poupou a vida né? então e hoje né, louvo ao Senhor hoje está tá no, no, no, no caminho de volta mas por muitas vezes em muitos lugares né o senhor guardou, mas guardou por quê? Porque em casa tinha uh, uma, uma oração intercessória, tinha alguém uh, uh, uh, pedindo a Deus que guardasse, né? Tinha tinha cobertura. Então alguém que... né? preço. Tinha, tinha um alguém pagando o preço. Tem alguém pagando o preço, né? Então assim, isso me, me chama assim, acho que talvez de, de tudo o que tem aqui dentro, esse esse versículo ele me ele me, ele me faz parar para pensar, sabe? Que a gente não pode de maneira nenhuma Descobrir os nossos filhos. Excelente. Abençoe eles, né? Abençoe. Abençoe. Não fale, palavras Exatamente. têm poder. Exato. Tudo aqui na poder. Bíblia é por palavras, muito, por poder. Palavra, muito, poder. muito poder. Então põe a mão nele, já é. estiver dormindo. Tem hora que a gente tem vontade Pega é. né? é. que no pescoço assim, você então, assim, é, eu é eu abençoado <risos> na hora que eu falo Mas você fala assim, meu filho, isso é uma bênção, né? O é um espírito de sabedoria, o é um espírito de, de, de inteligência, né? Tá sobre você. É Coisas boas, né? Coisas boas, é. E, e uma outra oração, né? Que isso vai estar lá no fim, mas aí a gente vai passar é. já pelo meio aqui. Mas só para falar dessas duas orações, é, que, que, que se encontra uma, uma aqui no capítulo 1 e a outra parece que no capítulo 42. E fala assim, né? Que, Jó, que Deus restaurou é, a Jó, né? Deu, os bens voltaram quando este orava pelos seus amigos. amigos. Então nós temos aí duas, duas situações de orações, né? Que intercessora de novo. Uma pela família dele e outra pelos, pelos amigos, aqueles mesmos amigos que, que estão acusando. <risos> estão acusando. Eu não mas vamos, depois... É? É. comigo, mas eu continuo... É, a... é isso aí, Tiago. A ideia é. é essa, sabe? Que <risos> vantagem tem amar, né, Carol? Quem nos ama... Quem, tem, que de quem que a gente gosta, né? <risos> então o Jó tava lá assim... <risos> É, mas na verdade, esses amigos Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre esses é. amigos né? É. Nós vamos nos pôr no lugar dos amigos vamos, Vocês vão entender vamos. esses amigos Mas aí, depois disso Jó fez aquela oração Aí entramos no capítulo 2 Aí, né Num outro dia, os anjos vieram Apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles para apresentar-se O Senhor perguntou a Satanás A mesma pergunta de onde você veio? Satanás respondeu o Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Isso não é à toa, né? Que é o que ele faz, né? Exatamente. E disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há hum. ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus Isso. e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Qualidade de novo. Né? Qualidade de novo, Deus vai olha, é sem motivo. <risos> então, tá, é só pra um reflexo uhum. claro: ele tem os bens, ele continua sendo homem reto, sincero Sim. e que desvia do mal. Ele perdeu tudo, e continua sendo um homem reto, sincero, que se dizia do e mal. E ele perdeu os bens e os filhos. E os filhos. É. Entendeu? é engraçado, só para dar uma, uma, uma pincelada, é que Jó, quando ele está ouvindo as notícias das perdas, dos materiais, ele continua ainda em pé. Na mente dele, talvez pensando assim, olha, eu consigo conquistar tudo de novo, Deus vai continuar me abençoando. Quando os filhos, vem a notícia dos filhos e tudo acontece no mesmo dia, porque é quando um estava falando, já chega o outro avisando. Então as notícias são, <risos> são em sequência. Ele, nem ele se levanta, é a hora que ele se levanta, e aí Jó se levantou, e rasgou a cabeça, e rasgou suas vestes, e se pôs no chão e adorou, ou seja, é a batida final, é o... o matéria final do peito de Jó, é quando ele perde todos os filhos, eu fico imaginando como é que é um velório de 10 caixões, um pai perdendo 10 filhos Sim, uma, de uma vez, vez só. Não foi assim na saída do Egito? Qual foi a última, né? A morte... Dos primogênitos. primogênitos. Né? A é. ideia como é Tocou que era, ali um monte de velório. Eu não faço nem ideia, tá? Como Porque é eu ali. não consigo imaginar nenhum. É, pois é. <risos> nem Você é. imagina perder todos, todos de uma vez. É. Assim. Então, aí, mesmo depois de todos isso, o testemunho de Deus a respeito de Jó continua o mesmo. Ele continua. Mesmo com você tem me citado, ele continua o mesmo. O mesmo. Aí, ainda, aí Satanás ainda fala pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo que tem por sua vida estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face, e o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele, saiu Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça então Jó a, apanhou um caco de louça e, Ou de barro E com ele Se raspava sentado Entre as cinzas Então sua mulher lhe disse Você ainda mantém sua integridade? É uma pergunta E depois eu quero falar dessa frase né? Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus E morra Ele respondeu Você fala como uma insensata Em algumas traduções como uma louca Louca <risos> Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aí, não bastando, Satanás agora afligiu Jó como uma doença. É engraçado o seguinte, é interessante o seguinte. Na vida não pode tocar. Os bens, Satanás pode tocar. Deus permitiu. Mas na vida não, porque a vida ela pertence a Deus, né? Exatamente. Na vida você não vai tocar, vida, porque essa aí é minha, Sim. É como se Deus falasse, a, a vida, o fôlego aí é meu, disso cuido eu, o resto vai lá e, e mexe, né? Sim. O resto você está liberado para ir lá e mexer e, e, e, e fazer o que você quiser fazer para ver se ele realmente sai daí dessa... dessa Dessa afirmação, né? Dessa, dessa, dessa convicção, fidelidade, né? fidelidade, né? fidelidade. E, satan... e Jó, você pensa, feridas da sola do pé à cabeça. E ele coçava com cacos. É. Né? Gente. É o... É terrível. É o limite. É o limite. Se existe o fundo do poço, esse é, é o... É mais fundo ainda. É. Né? é algo assim... Assustador. Por isso que eu falo que o cenário de Jó é um cenário muito exclusivo. Entendeu? É, em todos os anos da vida, Jó, ali é em curto espaço de tempo. A ideia do texto nos leva a entender que é um curto espaço de tempo. É, ele consegue perder tudo e ainda não ter Se ele tem saúde, dá para recuperar. Dá para ir atrás. Agora, e sem saúde? E sem Sim. saúde? Entendeu? Como é que você faz? E a pessoa, a única que sobrou na a vida esposa. dele, que é a esposa, o único bem que ele ainda tem, ele ainda é levado a, a dar um golpe de misericórdia. Você quer é uma coisa, Jó? Melhor ficar sofrendo é morrer. Mas eu vou me pôr no lugar da esposa agora um pouquinho, que é de vez em é. quando ela é muito com massacrada, com né? Com certeza. Coitada a esposa. Coitada. <risos> Mas quando ela fala assim, presbítero, você ainda mantém a sua integridade, porque naquela época, eu acho que se prolongou até hoje, era assim gente, se você estava passando por aquele tipo de sofrimento, alguma coisa você Nossa. tinha pecado contra Deus. Só você só passava por aquilo se você tivesse pecado contra Deus. Então, eu acho que ela não acreditava em Jó. Ela falava assim, olha, você ainda mantém sua integridade? né? Fala aí que você pecou e, e morre. resolve. Você resolve. entende que ela dá testemunho dele? Porque qual que é o testemunho de Deus? É que ele é íntegro. Uhum. E quando ela vai falar, como é que ela fala? Sim. Por que você mantém sua integridade? Eu acho que eu ta... Ou seja, eu vejo que você ainda é índio. que você está mantendo a mesma postura? Eu acho que ela pensava que ele realmente também tinha pecado. É. Entendeu? A própria carne. Ela, assim, do você do pecou. mesmo atributo que Deus né, falou sobre ele, ela, ela, ela tinha. Ela tinha. É. Agora, gente, vamos, vamos tirar um pouquinho do, como diz, do romantismo, né? Sim. Vamos trazer um pouquinho para a nossa <risos> realidade, como, a vida como ela é. Imagine a situação dessa, dessa esposa. Sim. Né? Com todos os bens, não tinha problema financeiro. Os filhos. né Os filhos, tudo né? ali com saúde, com perfeição, todos ainda ao bem. redor unidos. da mesa, unidos. Né? E, de repente, você vai ver uma família que vai depender da ajuda dos outros agora para sobreviver. Né? A família que. Ela e ele, né? porque o, os demais morrem. E de repente ela olha aquele cenário devastador e, e, e pensa assim, vai Jó, para com o rapaz. O que, que você fez? Esquece né? esse Deus aí, porque né, esse, esse Deus aí tá amaldiçoa, mal, ele morre, rapaz. E até hoje você foi íntegro, mas daqui para frente, olha, olha eu acho que Deus virou as costas para você. E não é isso, né, né Tiago? a, a, a essa teologia, ela é muito perigosa né? É, eu acho que ela achava Que ele tinha também pecado, entendeu? Pois Aquele é. que ela assim, olha Você está mantendo sua hum, integridade? Pois. Fala o que você fez Porque aqui, na situação Dela, eu falo como mulher como será que eu faria Pois é, exatamente. Por isso que eu não julgo. É porque a gente lê o texto já sabendo o <risos> que aconteceu no mundo espiritual. Isso. Né? Mas Jó não tem nenhuma dica disso. Não. Não há nada que leve a Jó, então ainda mais as pessoas que o cercam. Pra ninguém tem nenhuma, pelo menos um, um vislumbre do que poderia ter acontecido para ser o causador daquele problema. Aí você muda muita a realidade, peraí. Não tem explicação lógica. Todas as vezes que nós não temos resposta, nós tentamos inventar a resposta do nosso âmago, do hum. nosso íntimo. E muitas das vezes as respostas são as, as piores possíveis. Uhum. Então, eles estão tentando achar uma solução aí. E a única que parece aceitável é o fato de ter pecado. É ter pecado. Porque já era. Isso se perpetuou, né? Oh, Carol, <risos> e, e esse é um grande problema, sabe? E aí, Tiago, a gente, a gente vê isso. Agora parece que deu uma, uma, uma diminuída. Eu não sei se o esclarecimento chegou mais pela, pelo é advento é? da... da da, da comunicação, então você hoje tem acesso muito rápido a tudo mas houve um tempo em que isso era muito latente você ia, ia no, nos púlpitos isso era falado e eu vi em muitos lugares é, que se você estivesse doente ou desempregado ou com algum problema é, você estava, Deus não estava com você. com você, você estava longe de Deus e você precisava fazer isso isso, aquilo, outro, quer dizer e a chuva que cai para o justo Tá ele está para justo injusto. É? Na verdade, você deve lembrar da expressão, eu sou novo, mas que o pessoal costumava usar. Ah, Deus está pesando a mão no irmão. Exatamente. Isso foi um... Ah, Deus está pesando a mão. e eu falei com você uma hora, Deus ia, Deus ia cobrar, Deus está cobrando o irmão. Todas as vezes que passa uma situação... E ainda existe muito isso. É, Todas as vezes que alguém passa uma situação muito difícil, ah, também Deus está pesando a mão, está cobrando ele. E isso é isso, é um julgamento muito precipitado. Muito precipitado. Porque às vezes as pessoas esquecem que a vida é feita de escolha, né? Escolha. escolha. escolha e, e a própria estes, né? Escolha o bem. Para que viva Para que viva Para que é, Escolha o bem. Faça o bem, né? E tira bem. Agora, isso, você fazendo o bem. Quantas pessoas você conhece que é... Se você trouxer aqui para as características de Jó, é íntegra, né? É reta. É, é reta, é sincera e tudo isso e que também padece dos mesmos males que aquele que não tem essas qualidades porque a vida ela é assim você não vai passar aqui nessa não. terra sem sofrimento pronto não é uma via de regra não. exemplo não. existem pessoas boas que têm dificuldades Exatamente. existem pessoas más que têm dificuldades existem pessoas boas que vivem vidas é uma, ditas mais tranquilas E essas pessoas mais também vivem vidas boas é Então existe gente rica boa Existe gente ruim boa, boa aliás, Existe gente rica é, ruim Sim. Então tipo assim Isso aí não é inerente Eu não posso analisar pelos resultados Simplesmente físicos O caráter de uma pessoa Porque o Satanás Aqui já é maligno Ele também pode dar Às Nossa, vezes você acha que dar, ele está é? te dando uma coisa boa aqui Mas é ele, Sim. não é Deus Sim. Exatamente é, e, e outra coisa desse, desse negócio Servir a Deus não é confortável. É, é Tiago? Aí que tá o confronto, né? <risos> Aí que tá o confronto. Não tereza aflições. É. Vai, vai muito de encontro à nossa geração. Porque a nossa teologia, ela é muito desenhada, muito romantizada para essa ideia de uma prosperidade. Exatamente. Entendeu? E quando você vai olhar o termo prosperidade, a origem deles, tem a etimologia dizendo que é a falta de necessidades. Ou seja, eu não houve o, o justo mendigar pão. Ele vai ter, mas não fala de quantidade. Entendeu? Não é ter muito, é ter o suficiente. E isso é a prosperidade bíblica, a luz da Bíblia. Mas a gente leva, não, eu vou comer o melhor da nossa terra. E a gente é. seleciona textos. Vai tirando contexto. Isso aí, isso aí, exatamente, a gente seleciona textos e exclui outros. Entendeu? Assim. Vamos olhar para os primeiros cristãos, Sim. como é que era a vida deles. Entendeu? O que, que eles passaram? Então, peraí, eu quero o um evangelho que traz bens, que traz sucesso e tal. Mas vamos olhar, como é que era o ministério de Paulo? Como é que foram os ministérios dos apóstolos? Se eles tinham bonanças de bens? Não tinham. Pelo contrário, aqueles que tinham renunciavam aos bens. Exatamente. E, e, e, e eu acho que Deus é, é, é supra as nossas necessidades, não as nossas vontades. Vontades. É, Apesar que né? ele nos mima de vez em quando, é, tá? Ele nos mas, mima sempre. Ah, com, certeza, com certeza. Mas não é, não é isso que o Tiago é, eu sei. Não é, não é a sua vontade. Deus não vai, não vai suprir todas as suas vontades. não Senão você fica mimado. Já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi né? hum. é, a, a sua de, a, a descendência é de, mendigando o pão. pão. Nem ele, nem a sua descendência mendigando o pão. Porque aí há uma... uma uma proteção aí, aí, aí, aí, aí, aí há uma intervenção Divina, mas na minha vontade Ah, se Deus for atender a minha vontade A sua vontade, a sua vontade Deus. Deus. Nós somos todo filho <risos> mimado aí. E aquilo que... ficar... Gente, e, né, a gente chega a uma conclusão Toda fé madura, ela é provada Com certeza Não adianta, a gente só aprende Na tempestade, no deserto É por isso que a gente passa Excelente. A gente só aprende lá porque a gente não aprende de outro jeito. Você abre uma porta teológica pouco pregada, mas é, ela é essencial. A maior fonte de conhecimento de Deus, ele é empírico. Uhum. Ele parte pela, pela experiência. Uhum. experiência. Bacana. Como é que eu conheço um Deus que cura se eu nunca precisei de uma cura? Como é que eu vou conhecer um Deus que é provisão se eu nunca tiver necessitado de uma, uma provisão? Provi Como é que eu vou conhecer um Deus que faz milagre se a minha vida é tão tranquila que eu nunca precisei de um milagre? Então, eu conheço Deus a partir das manifestações que Ele faz na minha vida. E essas manifestações, às vezes, vêm como uma resolução de adversidades. Então, você é, quer, quer caminhar para o ambiente das, das experiências? Te prepare para tribulações. Quer conhecer de fato a Deus? Te prepare para situações difíceis. Porque Deus se revela no meio dessas situações. Então, Cristo está querendo se, se revelar de mais uma forma aos discípulos. Vamos para o alto mar. Uhum, vamos lá. Vai lá sozinho. Eu apareço daqui a pouco. <risos> Pô, eu chego. <risos> entendeu? Mas aí eles passaram a conhecer. Ele, o Deus. Pedro em especial tem uma experiência que ele não tinha até agora. Entendeu? Até ali eles estão olhando se é um fantasma, uma coisa. Opa! Jesus se manifesta mais uma vez de uma forma diferente para eles. Ele também controla a natureza, não é Opa, Deus? Não. Entendeu? Aí eles vão perguntar assim quando ele entra no barco. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Obedece. Mas estão andando com Jesus há muito tempo. Há muito tempo. E eles não sabem. Eu já estão do meio para o final do ministério de Jesus. É, é, é, é, é. Voltando um pouquinho aqui, Tiago e Carol. É... A vida segue seu curso. Sim. A chuva cai para o justo, cai para o injusto, o mal que bate no... no outro, o sol que nasce para um também nasce para o outro, enfim. Mas o homem, por vezes, ele, ele piora esse cenário. Sim. Ah, nós é. conseguimos. Ah, é o ah, dom. É, exatamente. É uma habilidade e muito... Aí, é, e por conta do pecado, né? Uhum. Por conta do pecado, o homem se piora muito esse cenário, né? Porque ele começa, por conta do, do, do, do, do, do, do pecado, a, a trazer para dentro dele próprio doenças que talvez não teria se não usasse determinadas coisas. Né? A bebida alcoólica, o cigarro, a droga. E aí você vai enumerando ah, aí. E depois eu quero culpar a Deus. Exatamente. Deus. Exatamente. Eu fumei uma vida toda. Exatamente. Eu cansei de pulmão, um, a culpa é um, de quê? É a ah, da minha escolha. Exatamente. É causa e efeito. É. Você tinha que ficar indignado se você não tivesse câncer de pulmão. Porque você fez <risos> tudo pra que tivesse. Exatamente. Ah, pode? Pode ter? Pode, pode, pode, ninguém está livre disso, mas a, a, a, a probabilidade de isso acontecer, uhum. de uma pessoa que não fumou a vida inteira, que não, enfim, ter um probleminha desse, é muito raro, uhum. né? muito raro, então assim, a gente, o homem pode piorar a situação dele em, em virtude do, do pecado, né? Que, que faz com que ele, ele é, esqueça do Criador, né? e acha que a vida é essa é é efêmera, e né? passageira. Aqui Eu vou ter e... que encerrar essa parte. A gente pode dar continuidade. Nós vamos ter a segunda parte, tá, gente? De Jó. Nós vamos fazer a segunda parte. Excelente. Nós vamos encerrar essa parte que o presbítero... O Elton está falando, o Tiago, no próximo uhum. programa. E vamos dar continuidade a partir dos Amigos de Jó. Pronto. Pronto, né? <risos> então, até a próxima edição. A gente volta né, com a segunda parte do podcast sobre Jó. E a gente está só no capítulo 2, né, Tiago? Só no capítulo 2. <risos> Não, mas vai ser. Mas nós vamos dar um salto é, aí para andar um pouquinho. É, Deus os abençoe e até o próximo.